E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Pizza Tower, jogo indie para PC, bem diferente. Lembra um pouco os jogos bem antigos. Vamos lá! Tá aí o nosso pizzaiolo, pulante. volante. a gente vai fazer aqui rapidamente. Tutorial: o cenário é maravilhoso, a animação é <risos> diferente demais. <risos> o boneco tem uma movimentação muito louca. Essas pizzas estão ensinando pra gente como. Como reagir. É um jogo bem rápido. Eu acho que o esquema é arrebentar tudo. Chutei a rapa, filho não sei é piciado, não. É só mesmo. O cenário é todo uma grande pizza que tem tipo um arremesso o <risos> oh, esforço sensacional Barulho com a menina, faz coisa horrível, mas tá bom. Aqui é a primeira área, né? O bicho deu uma mordida na mão do nada, John Guter. tem uma entrada Nossa nota é de eu não tem, tem um televisor ali Bem diferente, viu? <risos> Bem diferente do que você está acostumado. É uma linguiça ali? Salando primeiro obstáculo, mais enjoado tem tipo uma massa de pixel. Isso o tutorial não, não mostra, né? Como é que quebra um negócio? Aí. Tá começando com tá... tudo errado, né? Cara, que música que... Que... Que... terrível! Conseguimos. <risos> a cara do a cara do boneco, velho. Um canto muito esquisito. Olha que belo combo. Não sei nem o que está acontecendo, mas tá ótimo. Super taut a nossa nota foi de tá arrebentando tudo, aqui. eu não consegui nem prestar atenção direito no Talvez a gente tenha que salvar essas gaiolinhas. É bem rápido, mal dá para entender o que está acontecendo. Que isso? Véio? Cara, que bacana esquecida. Chega, cara! Nossa! É muito difícil. Bom, conseguimos fazer alguma coisa aí, <risos> a gente escorregou numa casca de banana, isso mesmo? Aí conseguimos! É. Pizza time. Não sei bem o que significa esse pizza time, mas tá bom. <risos> Olha tem um pizzaiolo ali ajudando a gente. Aqui. Calabresa, brisa, lá. É um seguindo aí. Confesso que eu não entendendo. Quase nada, é <laughs> <laughs> <laughs> E aí? <risos> ok, tiramos nota B sabe, fazendo sabe se lá é. Só correndo alucinadamente. Ah nosso resgate aí. Faltou um, um bichinho. Que maravilha. Cem dólares <risos> Pizza Escape Aqui é dá para ir mais um lugar? Então vamos já um champignon <risos> Ali deve ser a fuga depois da <risos> <risos> Essa TVzinha aí tá parando de louco, velho. Dá uma cabeçada violentíssima na parede. Todo rato. Não funcionou, hein? Tem como andar mais devagar? Mais um, <risos> ah. a gente não controla muita coisa salva a gente. Precisa nem. É muito difícil falar e jogar isso aqui, é muito alucinado, alucinante, né? Será que como tem um passado aquele padre de se encosta mesmo? Então nós só vamos mais um bicho. cartinha no maciota a nossa nota tá boa nossa terceiro posso salvo ём <risos> Não faz sentido nenhum. Hein? Deixa eu chutar o amiguinho. O que será que é isso aí? Um abacaxi? Um abacaxi. Vai dar um pulo Maravilha Coitado dos ratinhos Aqui a chave ah, não, A jogabilidade disso é muito boa é Incrível mesmo É difícil é. isso? É a hora da pizza, hein? Ai, meu... Acho que o objetivo, então... O objetivo, então, é... o cara que vendeu! O cara das vendas ali. O objetivo é resgatar os amigos e... é isso. O que será que acontece quando você não consegue sair a tempo? Nossa nota aqui já está melhor que a outra. Vamos, vamos! Beleza! Consegui passar dessa loucura! very nice. Agora a gente tem 90 dólares! Não é o suficiente para... Fazer essa compra aqui. Ela parece uma giota. Vamos explorar esse aqui melhor, pegar o que falta. Beleza, pegamos os 10 dólares que faltava. Vamos fazer a compra. Porquinho <risos> A grana pra agiota. Nossa, velho. Dá uma olhada nesse sorrisão ali, ó. Maravilhoso. <risos> Pepper. Man. Ah, o nosso personagem chama Pepino. Tá, a pimentinha. A gente enfrentou ela algumas vezes. A primeira fase dela não é muito traumática. Pelo menos as seis primeiras vezes que você tem que atacar ela não é, não é nada demais. Essa última tem que meio né, que esculpir um. Hum. Esculpir um quadro. quadro oh, yeah, nice. <laughs> é oh. okay. o não oh. <laughs> que susto! Achei que a gente ia tomar um desacerto! E a gente tomou! A gente morreu umas 10 vezes! A batalha é sensacional! É muito rápido! As animações são... Ah, as animações são diferentes, vamos dizer assim! isso que é legal, é tudo, tudo, tudo muito legalzinho! Nossa, Next floor. Nossa velho, que parada sinistra. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu gostei bastante desse trem esquisito. Espero que. Deixa aí no comentário o que vocês acharam disso aqui. É, é bem diferente, bem diferente. E é difícil, não é fácil não. É, deixa um like se gostou do nosso vídeo. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha no. Olha só. Cara. Dá uma olhadinha no. Nossa. Eu perdi completamente. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá um adião nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie de Metroidvania e recomendações. Isso aqui com certeza é um jogo indie. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta e respondendo. Ou um passe lá no nosso Discord. E fica assim, até o próximo vídeo, de uma amizade.